Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Feliz ano novo para você, feliz 2023. Que Deus abençoe grandemente e prospere teu sonho e desejos do teu coração, meu caro. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, preço excepcional para você, aqui no condomínio Condado de Capão. Meu caro, olha essa fachada que linda! Essa casa aqui, meu caro. Um jardim aqui na frente, uma varanda, quatro suítes, 290 metros de casa, mobiliada, espaço gourmet. Gente, ela tem um terraço lá na frente. Mas sabe o que é o melhor dessa casa aqui? Que ela é na cara do gol, né? Falar em gol, nossa seleção não foi muito bem, mas ainda bem que temos o Grêmio em 2023, né? <risos> Gente, deixa eu te mostrar. Eu tô atravessando a rua aqui. E a casa é na frente do clube do lago do condomínio. Olha que bacana a vida que tem esse condomínio. É o que mais tem vida de todos os condomínios na praia. Mais da metade é morador, inverno e verão. Ó, você está na frente do lago aqui, meu caro Olha que top isso aqui. É um clube, é um resort. Aqui é um lago artificial. Tem escorregador, tem guarda-vida. O pessoal toma banho de sol. É uma praia artificial. Ali, ali atrás, as quadras poliesportiva Aqui do lado, campinho de futebol. E a sua casa, onde é que tá? Onde é que tá na frente de toda essa infraestrutura? Tá na cara do gol, tá uma localização muito privilegiada, meu caro. E agora eu quero te mostrar essa casa incrível que está à venda. Preço promocional, vamos dizer assim, para você de 2023 agora por apenas 2 milhões e 500 mil reais. Você leva essa casa estuda imóvel estuda carro e estuda prazo aqui então é a garagem abrigo para dois carros coberto cabe mais dois aqui na frente sem problema nenhum pedra-ferro aqui umas dormentes aqui a gente tem já cadeira aqui gente ó para você ficar aqui todo de sintética de junco com todo tudo fechadinho a pérgola aqui de vidro ó olha que top e agora eu quero dizer a primeira palavra 2023 Seja bem-vindo à sua casa na praia de Capão da Canoa, meu cara. Acabei de entrar na casa, aqui é a sala de estar dela. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Sofá de frente para a televisão aqui, gente, ó. O televisor tá ali, lareira a lenha, tá? Inclusive eu uma lenha lá. Estante toda sob medida em MDF. Pé direito alto com lustre, todo rebaixado em gesso, só. Olha que legal esse mármore aqui, gente. Esse mármore é um pouco mais antigo, mesmo assim eu não sei o nome dele, se você souber, me diz aí, tá bom? Aqui toda ela é papel de parede, gente, eu daqui até lá em cima, eu faço toda a volta o papel de parede. A gente tem uma suíte terra aqui embaixo, que é a suíte do vovô, nós vamos conhecer já já. Aqui, meu caro, à direita é o lavabo da casa. Dá uma olhada aí. Prontinho, essa casa aqui, gente, na cara do gol, por 2 milhões e 50.0. Recebendo imóvel com prazo, tá com um excelente preço, hein, gente? Vale a pena vir conferir de perto um condomínio desse aqui que tem vida o ano todo, meu cara. É demais, né? Aqui a sala de jantar já te mostro. só por quê? Porque aqui no meio do caminho tem a suíte do vovô, ou a suíte da vovó. Ó, <risos> oh, aqui então, gente, ó, é o banheiro da primeira suíte, aqui de baixo Conta pra mim, você ganhou na Mega-Sena, né? <risos> Se não ganhou, vou ter que trabalhar que nem eu, né? <risos> ah, e aqui um close, gente. Olha só, uma suíte do vovô com close. Olha só que top, né? Terra, bastante espaço. E aqui, então, está a cama do casal, do casal né? Cabeceira também de MDF. Aqui, papel de parede. Deixa te mostrar aqui, ó. Maneira, papel de parede. Ah, você não tá daltônico, essa lâmpada é amarela é e ela é branca, Tá? eu não sei porque tá assim, mas não é a câmera, todas as aberturas são de madeira, aqui na parte de baixo tem tela, então mosqueteira ali também, tá bom? tem o MDF aqui para colocar o televisor e essa então é a suíte do vovô da vovó, suíte terra né, vamos apelar a suíte terra aqui então é a sala de jantar com lustre e uma mesa redonda para não ter cantinho para sogra e sogro vim <risos> tô brincando né gente sogro e sogra são mamãe né Ó, redondinha, ó, 2, 4, 6, 8, 10 lugares, gente, olha só, aquelas que tu bota assim, ó, a carne no meio e roda a roleta, quem pegar pegou, só sejam quem não pegou, <risos> olha só, gente, aqui a cozinha, ela é bem espaçosa, toda ela é de granito aqui, gente, em cima e embaixo também, balcão aqui, MDF todo sob medida, aqui a minha esquerda, gente, olha que top, um fogão a lenha, porque aqui na praia também faz frio, Aqui na praia somos muito abençoados, que no inverno faz frio e no verão faz muito calor. Então, tem dias, inclusive, aqui no inverno, que de manhã a temperatura está em torno de 5 e à tarde ela chega perto dos 20. Aí é a saúde, né? Então, tem que se cuidar, gente. Ó, aqui, então, uma churrasqueira. Ela é revestida com marrom imperador aqui. Isso conhece, é caríssimo. Aqui tem uma churrasqueira diferente, gente. Ó. Fischer Hank. Olha só. Uh, é uma churrasqueira em cima e é um forno ao mesmo tempo embaixo. Olha que legal isso aqui. Tem uns espetos você bota ali, coloca a brasa aqui, eu creio que é assim. Uh, e assa carne aqui, tá bom? E aqui embaixo você pode usar ela como forno também, ó. Diferente, essa eu não tinha visto ainda. Aqui é uma torre quente, forno e micro, também toda sua medida aqui. Aqui embaixo o espaço para você colocar o carvão. Aqui é a área de serviço, gente, ó completinha aqui, então, com armário, junker, a pia. Uh, tô, não tem máquina de lavar aqui, não tem, mas tem mais armários aqui. E tem uma decoração aqui, gente, ó, que a pessoa usa para decorar as, as áreas de serviço. Quem tem uma dessa daí e usa uma vez por ano, comenta aqui. Já virou decoração ou lugar para pendurar roupa, né? Ai, ai. Vamos conhecer a parte de cima agora? Vem cá comigo. Aqui a escada é de madeira, tá, gente? Com corrimão de aço inoxidável. E aqui tem um detalhe, gente, ó, se você tem um baby, ó, ele não passa aqui pra cá. E nem de lá pra cá, ou também pode deixar aberto, se você não tem, sem problema nenhum. Deixa esperando os netinhos, se você não tem, só esperar que Deus, você vai ter. <risos> ó, aqui o pé direito alto, totalmente de vidro, ó. Bacana, né? E aqui as cortinas são automatizadas também, gente, dessa parte de vidro. Eu quero ver se eu consigo te mostrar aqui, quer ver? Olha só. Ali tem as, essas duas cortinas, elas descem até o começo da escada ali e elas são automatizadas. Lá também desce, tá? Aqui nós estamos virado para o leste, que é o sol da manhã, onde o sol nasce, frente e leste, tá bom? E essa porta que eu deixei aberta aqui, a gente acessa um terraço. Maravilhoso, ó! E esse terraço a gente tem a vista para o lago aqui, para o clube, o campo de futebol. É lindo, né, gente? Um condomínio com vida, né? Sabe que os condomínios mais luxuosos, casas de 5 para cima, 7, 8, 10, 15, 20 milhões, são onde menos tem vida. O pessoal, cada um tem a sua infraestrutura dentro da sua casa e não sai para nada gente esse terraço aqui ele dá de frente a principal suíte essa aqui então é a principal suíte uma cama de casal cabeceira que MDF papel de parede ar-condicionado já tá aqui rebaixo em gesso com LED espaço para você colocar o televisor já tá aqui aqui meu caro tem um close também muito top aqui gente ó dá uma olhada ó, muito espaço para você guardar suas roupas aqui. Isso aqui fecha, ó, tem uma porta aqui, gente, ó. Você pode estar tá fechando todo ele aqui. E aqui o banheiro então da suíte principal. Box de vidro, chuveiro é elétrico, mas pode ser H se você quiser. E agora eu quero te mostrar as outras duas suítes aqui de cima. Vamos sair pela porta de entrada. <risos> Não, não cheguei a comentar. Aqui, a gente, tem um terraço só também, ó. Olha que espaço maravilhoso aqui. Você colocar uns vasos aqui, alguma coisa. Fazer um home office com uma mesa pra lá também, se quiser. Também dá. <risos> Desculpa. Olha só. Aqui, então, é a segunda suíte. Duas camas de solteiro. Um guarda-roupa grande, três portas. Olha o detalhe do gesso rebaixado, ó. Tem uma sanca estilo meia-lua. Parece o... Roduque do Rio aqui no Street Fighter, só quem é de 1990 vai entender, né? <risos> ó, aqui o banheiro, gente, ó, dessa segunda suíte. Olha que bacana, espelho, tem um nicho aqui. E agora eu quero te mostrar o quarto, esse aqui eu acho que era de uma menina, ó. Eu quero te mostrar o último dormitório aqui atrás, ó. Seja bem-vindo, então, ao último dormitório. <risos> esse tá vazio, Tá, gente? Aliás, eu não comentei o piso da casa, ele é um porcelanato acetinado que imita o mármore travertino, tá? Também todo rebaixado em gesso, tem detalhe de sanca aqui também. Uma janela gigante, uma vista linda para a piscina do vizinho. <risos> tô brincando, não olha para a piscina do vizinho, tá? Ó, aqui todo ele rebaixado em gesso, tá gente? Tem bastante espaço. Eu tô aqui no canto do quarto, olha só. Esse aqui até eu acho que é maior que o segundo ali. E aqui o banheiro então do terceiro dormitório, terceira suíte. Gente, essa casa tá com preço de 2 milhões e 500 mil reais, é um excelente preço, tá bom? Não é um preço ruim, não é mesmo, tá? Hoje essa quadra aqui na frente do lago é uma das quadras mais procuradas aí por todo mundo. E ela tá com excelente preço, recebe imóvel, estuda parcelamento, estuda carro. E eu quero agora te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado de coração. Deus abençoe seu dia, o seu ano inteiro, aliás. Bastante saúde, prosperidade, bastante paz. Te dê pensamentos bons, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço, seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.